3, 2, 1, 3, da sua ideia, mas achei ela velha. Tá ligado que a minha saga continua. Os melhores MCs que rimam na aldeia Não tô na plateia, tô espalhado pela rua Eu Uou! vou te falar como é que fica, tá ligado que nós edifica Pra mim cê não passa de um otário Toda hora esses caras querem citar o meu codinome Sim, eu sou a cara de São Paulo Dane-se, quer falar que vai afundar ela Tá ligado que o pé do vai te deixar mudo Minha cara já tá afundada aí em São Paulo sua parede, eu sou o asfalto, eu sou o céu, mano, eu sou tudo Uou!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 só que comparar com um altão tipo Halande você vira um otário.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 Passa fome na batida, agora que você tá passando fome nessa batalha oh. Essa é a diferença, tá ligado mano que essa aqui é a parada Realmente tá passando fome porque tá rimando comigo e não tá arrumando nada oh. Aê, sem vontade agora eu vou explicar Com certeza eu tô passando fome aqui nessa batalha Cê não tem alimento pra me alimentar oh. E parceiro, eu vou ter que agora te bater Vou te bater agora é ladainha Comigo você nunca tá passando fome Até porque o Renanzinho sempre foi sopa de letrinha Sopa oh. de letrinha?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 Essa é a sua vida, eu te atropelo igual o carro. Quando você vê o estrago que é o caos, você começa a dar um trago no cigarro. Eu, fazer na rima, eu, de eu vi que o Johnny travou muito no primeiro round, acho que ele ficou nervoso. Por isso que hoje pra mim você é um iniciante. Como vai perder na segunda fase? Esquece a sua revanche com o Kant. Meu mano, na moral, deixa eu falar. Você tá falando demais, mas sabe que cê não vai bancar.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 E você não sabia apanhar. Primeiro jab vai cair. É. Pra entender que eu vim ir, eu sei bater. Mano, eu sei levantar. sei fazer muito mais do que você. Você falar muita fita faz cara de mal e coloca pra frente e não tem o respeito. E eu vim com a munição certa pra testar pra ver se é de aço o teu peito. Oh. Não que não, por isso que você toma um pau. Já que é hip hip bi, Apanhou, isso é tudo, pessoal. Ah.